Amigos sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Você quer saber de como a estrela argentina Lionel Messi reagiu à derrota que sua seleção sofreu? Vai deixando já um like e se inscreva no canal para nos ajudar. Estamos morto! Foi assim que Messi quebrou o silêncio após a constrangedora derrota da Argentina contra a Arábia Saudita nesta terça-feira 22, que viu a primeira grande zebra da Copa do Mundo 2022. Isso porque mesmo depois de abrir o placar, a Argentina vacilou e teve que perder por 2 a 1 para a Arábia Saudita. Quanto ao duelo, Albi Celeste ganhou um pênalti logo no início do jogo, em um primeiro tempo emocionante, seguido de um gol de falta. Mais três que foram anulados por impedimento. No segundo tempo, a Arábia Saudita deu a volta por cima e marcou dois golos aos 7 e aos 11 minutos. Estamos mortos. É um golpe muito duro", afirmou a estrela argentina. Não queríamos estrear assim. Queríamos vencer para dar tranquilidade. Este momento é de focar na força, na união do grupo. É hora de estarmos mais unidos do que nunca. Ainda falando no assunto, na segunda parte de sua explicação, o craque elevou o tom para os próximos jogos. Posso revelar que foi muito difícil. Um golpe, uma derrota dolorosa. Temos que continuar acreditando em nós mesmos. Vamos tentar vencer o México para ver como fica o grupo", concluiu o antigo camisa 10 do Barcelona. Por fim, Leonel Scalon tem tempo para se recuperar da derrota e buscar a permanência no Grupo C da Copa do Mundo. A seleção volta a campo no sábado, às 16 horas, horário de Brasília, para enfrentar o México. Uma outra derrota com os Astecas pode até significar a saída precoce de Lionel Messi, que disputa o último torneio de sua carreira. E aí, gostou da novidade? Deixe aí nos comentários, não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.